Oi pessoal, pra quem não sabe, esse Albanac barra de Bia, é feito por um, uma pessoa especial, na verdade um youtuber, chamado One Eu sou muito fã dele e ele liberou a caixa do Correio, a caixa postal. E a gente e eu tava querendo mandar via correio. Então.. Caso você não entenda alguma tirinha, não conseguiu ler alguma coisa, esse vídeo é pra ele. Mas caso você é um inscrito, recomendo você passar lá, é só. Escrever o que tá aparecendo aí na tela, na barra de pesquisa. E tchau. Estreando... Sim, ele. Onivolts. Rico vs Pobre, a ah, tirinha. Rico vs Pobre, 3.9 milhões de visualizações. Ah, que vídeo super legal, adorei, já me inscrevi. Legal. Oi, olha. Rico vs Pobre, 3.9 milhões de visualizações. Ah, muito legal, vou me inscrever no canal e dar um like. onivolts Uhul! Que isso? Ah! Esses portais sempre atra... Peraí, aí. Será que ele é o... Peraí, aí. Acho... Acho que... Você é o Univoltes. Ha! Finalmente alguém me reconheceu. Hã? É, é ele! Autógrafo... Que? Somos seus maiores fãs, autógrafo! Essa aqui não deveria ser mostrada, mas como as páginas estavam um pouco meio soltas, não deu pra tirar foto. Então eu botei nada mais nada menos do que o melhor alicate de unha. Bom, tudo por um fã, né? Eba! Tchau, fãs! Tchau, te amamos! Que o portal não está funcionando? Hum... Hum... Fica. Fica. Sim, fica, ok. Eva, Eva. Cara, você está chorando? São lágrimas de felicidade. Tem gostinho de mel. Gente, é, o portal, ele tá estranho. Tá quebrando o vidro, fazendo mal para as plantas. Tá atingindo as coisas. Até o café tá ficando triste. Tive uma ideia. Dá o controle aqui. Obrigado. Você quebrou tchau olha, olha o portal voltou. tchau tchau tchau tchau tchau Que tédio. tédio. Com participação especial, alicatinho de unha. Meu Deus do céu, por que eu sempre faço piada com isso?